as empunhadeiras dela é cobre ela aqui em cima também os parafusos solta a antena e a parte de baixo dela os tampão também são de rosca e dá para o pessoal ver ó, que é a parte onde eu trabalho é com testemunho e o tampão você coloca o testemunho em rosca aí. e lembrando também que ela pode trabalhar com o mandibói, né que é a radiestesia a outra também tem o tampão dos dois lados tudo com rosca lembrando pessoal aí que tiver interesse a descrição vai estar embaixo do vídeo e do pessoal não esquecer do like pessoal que também que viu o vídeo aí que não foi inscrito se inscreva no nosso canal logo nós vamos ter o nosso brinde aí então ela essa é a número um ela é toda em cobre não tem outro tipo de material nela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 então nós vamos deixar ela aqui de um corte aqui na E nós vamos apresentar agora a número 2 Essa é a número 2 Ela é toda de latão Vocês podem ver, ó que ela é toda amarelinha Tudo latão, amarelo Que é o metal amarelo, né E essa é a Também lembrando que a parte de baixo dela também, é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 ele trabalha com o olho na câmera aí para onde as indicar, o pessoal hoje nós vamos ficar com um vídeo um pouco curto aí em torno dos 10, 11 minutos porque mais foi para demonstrar mesmo né, esses modelos aí para o pessoal já que tem entrado no canal, oh, Maurício, mas eu, eu queria uma outra diferente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 Então ele tem que pôr na mente que ele vai fazer um par de vareta especial, não um par de vareta comum. Comum, qualquer coisa serve. Tem que dar um de certo, serve. Agora pra você fazer um especial não serve. Lembram pessoal aí, para não esquecer do like no vídeo, dá o like aí. O canal poder crescer.